E me ajuda, eu quero começar a criar conteúdos no Instagram, nas redes sociais, quero levar minha mensagem para o máximo de pessoas, mas eu não sei sobre o que falar, não sei que tipo de conteúdo fazer. Me ajuda, vou te ajudar, porque meu nome é Aladim e eu resolverei todos os seus desejos. Na verdade, três, né? Vamos lá. Como que você pode começar a criar conteúdo sem dor, tá? caso você escolha esse caminho aí? O melhor conteúdo de todos, disparado, para resumir sua vida de maneira bem simples, é aquele conteúdo que você ajuda a pessoa a resolver os problemas dela. É o conteúdo que você ajuda ela a superar as crenças, as objeções, todos aqueles medos que ela tenha na cabeça em relação à transformação que ela está buscando para a vida dela. Porque muitas dessas travas são mais mentais e emocionais do que técnicas. Então você pode escolher três categorias segundo o Google para você começar a criar conteúdo. Tá? É, já vou falar sobre elas. O primeiro ponto antes mesmo dessas categorias é você conhecer profundamente quem você quer ajudar. Então você tem que mergulhar no universo do famoso Avatar. É, o que é o um Avatar? Avatar é a, é a personificação do seu público alvo. Você não vai falar com mulheres. 25, 35 moradoras, isso daí é uma estatística, ninguém fala com estatística, você vai falar com uma pessoa. E para você ter mais facilidade em entender essa pessoa, você tem que dar um nome para essa pessoa, você tem que personificá-la como um avatar, então, como uma única Maria, um único João. E a partir, e idealmente, você, esse João, essa Maria tem que ser reais e você tem que conhecê-lo muito bem. De repente, caso você ainda não tenha trocado muito com pessoas que você queira ajudar ou você ainda não saiba direito quem você quer ajudar, às vezes você é a pessoa que você quer ajudar já transformada, ou seja, alguns passos na frente. Talvez você queira ajudar a sua versão há alguns meses, há alguns anos atrás. Então isso pode ser um começo também, mas quanto mais contato direto com o seu avatar você tiver, mais chance você tem de entender as suas dores, os seus sonhos, os seus desejos, as, as, as, as suas objeções, os seus medos, que é isso aí que vai alimentar toda a sua estratégia de conteúdo, toda a sua linha editorial, para que seja algo que gere conexão de verdade e valor, de verdade, para não ficar só saindo ideia da sua cabeça do nada, tá? Esse é o primeiro ponto, acima de tudo, tá? Segundo ponto, uma vez que você conheça bem, aqui é para conhecer é ligar, é conversar, é passar o dia junto. É, é, é vestir a, a, a armadura da curiosidade infantil De fazer um monte de perguntas Por quê, por quê, por quê? Perguntas abertas, tá? Mergulhar no universo Depois que você mergulhar no universo desse seu avatar Você pode pensar em três grandes categorias Que é o que o Google traz aí Como... É quando eu fui, é Quando eu trabalhava na CLT Eu fui convidado para passar uma semana lá no Google é, nos estúdios do YouTube e tal, com as equipes lá estratégicas e eles trouxeram esse framework a gente trabalhar nas nossas marcas quando eu era diretor de marketing e comunicação né, de L'Oreal Paris, Garnier, Maybelline e tal e aí a gente tinha o conteúdo hero, conteúdo heróico aquele conteúdo que encanta, que te faz sonhar que é aquele vídeo, aquele, aquele texto que você quer compartilhar com todo mundo que é inspirador tem aquele conteúdo que é o conteúdo... É, help, que é um conteúdo mais é, pergunta e respostas, que você vai responder o, as dúvidas e, e imagina que a forma como essa pessoa busca respostas no Google ou no YouTube fazendo perguntas é o tipo de conteúdo que você vai criar. Como sair da CLT com sucesso? Como criar um negócio online? Como é, cinco passos para... É, criar um conteúdo que engaja, como fazer a primeira venda pela internet, então são os conteúdos how to tá? e depois o conteúdo hubs, que é o terceiro, é o conteúdo que vai reforçar o seu posicionamento de marca que é um conteúdo que você pode reforçar um, um, uma, um conce, conceitos ou valores ou questões que sua marca defende, sua marca pessoal, né? então no meu caso tudo que é relacionado ao estilo de vida, ao, aos pés descalços, a questão do propósito, então eu posso trazer histórias, é, tudo isso daí vai ajudar bastante. Então esse é o segundo ponto, né? conteúdos que encantem, conteúdos é, cotidianos da plataforma criativa Hub e conteúdos Help, que são conteúdos que vão mais educativos, informativos. Tá? E por último, um grande direcionamento para a produção de conteúdo que você pode ter independente do caminho que você tenha e do negócio que você tenha, é... são duas coisas. Primeiro, conte histórias, use analogias, use metáforas, tudo que simplifique o entendimento do seu leitor, do seu público para aquela mensagem que você está passando. Então, storytelling é uma das formas mais poderosas de você fazer isso. Você fazer comparações é uma das formas mais fáceis das pessoas entender tipo isso, tipo aquilo, metáforas, analogias, vão te ajudar bastante. E, além de histórias, quebre o máximo de objeções, que é aquele primeiro ponto que eu ia começar a falar, mas estou terminando agora. Que quanto mais objeções, quanto mais crenças você conseguir reprogramar de crenças limitantes para crenças construtivas, positivas, mais chances você tem de gerar conexão, de gerar valor e das pessoas curtirem o seu conteúdo, tá? E aí agora, a dica extra, a dica que ninguém esperava, haha, é você também. Caso, ah, mas eu não tenho toda, eu, eu não tenho todo esse conteúdo ainda, eu não sei ainda sobre o que falar, eu ainda não tenho essa experiência toda, então documente, que é a estratégia do Gary Vee. É, compartilhe o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada, as suas dúvidas, ah, os seu, as suas pequenas conquistas, os seus aprendizados. Então você pode falar sobre o livro que você leu, você pode falar sobre o vídeo que você viu, você pode falar sobre os medos que você está sentindo, esse tipo de conteúdo da sua jornada vai conectar ainda mais para um conteúdo autêntico e vulnerável, né? desde que seja ético e tal, e isso vai poder gerar um nível de conexão até mais alto do que os outros conteúdos, tá? E você vai estar sempre um passo a mais com a pessoa atrás de você, porque você já está compartilhando o que você está vivendo, o que você está experimentando e a pessoa talvez ainda não tenha começado nessa jornada e isso, só por isso, ela já vai te reconhecer como uma autoridade, uma referência aí pra seguir e conectar contigo. Beleza? Fez sentido? Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives de um dia pro outro. Esquece, tem que ter um monte de ferramenta tecnológica. Um esquece isso tudo! Perdi a linha. O que eu quero é te mostrar aqui que essas fórmulas todas, os gurus milhões, só vou te colocar num lugar. Te prender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 Como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Pra você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então, pra participar, é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! Ih! O que, que a gente não faz para ter um anúncio criativo, hein? Olha que... <risos>